A está aqui no meio da horizonte Tijuca, na quadra, carnaval, é festa, mas ó, camisinha uma, duas ou três, é sempre fundamental, nunca sabe quando pode precisar de mais numa noite alegre, assim, a gente precisa lembrar que não existe grupo de risco, existe comportamento de risco, galera, vamos se ligar, camisinha não é só para gravidez, tá, camisinha, na verdade, protege a você e protege a pessoa com quem você ama, com quem você está transando, agora, fundamental, faça o seu teste, Descobrir o seu status, o seu status uh, de positividade ou de ser negatividade é fundamental para você se tratar e ter uma vida melhor. Vamos nessa, uma boa festa para todos, bom carnaval, boa saúde.